Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Treze Pada Podcast. Estamos aqui novamente com o Adriano, o Elcio, e hoje com um convidado mais que especial, o Leandro, do canal Relembrando Games. Relembrando ponto games, na verdade. É, hoje nós vamos falar um pouquinho do, do, dos games aí dos anos 90, 2000, vamos relembrar um pouquinho aí o que cada um viveu né, nessa época, principalmente eu, Adriano, Leandro. Que o Elso é muito novo, né? Ah, é um <risos> Vamos falar um pouco de Walking Dead e, e outros assuntos mais. Então não sai daí que tá bem legal o programa. É um branco, gente. tá? Isso vai virar meme. Se prepara. <risos> Então vamos lá. Bom, galera, então começando o nosso bate-papo aqui, a gente está hoje com o Leandro, do, do canal lá Relembrando Games. E, Leandro, para a gente começar o, o nosso bate-papo, fala um pouquinho aí de você, se apresenta para a gente, para a galera que está ouvindo o podcast. Então, galera, boa noite. Eu sou o Léo, do Relembrando.Games no Instagram. No YouTube, o meu nome lá no canal do YouTube é Léo Alcântara. E eu sou, um, não sou um expert nos videogames, mas sempre, sempre vivi isso, né? Desde a infância. E quem viveu lá, só tô chegando perto dos 40, quem teve lá, né? Né, Adriano? Quem teve lá no, no, no, nos anos, Final dos anos 80, começo dos anos 90, viveu muita época gloriosa dos games. Oito né? bits, hein, meu? Muito bom. Quem é que não teve aí de, de nós, aí com perto Nossa, dos 40 anos né?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 33 super novo ainda, não pegou, chegou a pegar o Atalho, mas pegou a época do... Quem ator nunca Isso. teve que correr para uma autorizada ou uma eletrônica para trocar a torre do, do, do controle do Atalho jogando Decathlon? Nossa, meu que você tinha que fazer um Decathlon, velho. Esse Decathlon aí é um destruidor de controles, meu Cara, meu. sabe o que eu fiz Pelo uma Deus. época? Eu descobri lá no centro da cidade, tinha um cara que vendia aquelas torres separadas. Ele não, ele, <risos> eu fui lá pedir dinheiro para minha mãe, cara, eu acho que eu comprei umas 10 torres cara Ela fez um despilado. negócio de colocar. E em aprendi a trocar, torre. cara. Não, eu aprendi a trocar. Eu estraguei o cara. Um eu lembro dois. disso, né?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 Não, eu nem jogaram, o videogame ficou parado em casa por muito tempo por falta de controle, por causa desse bendito jogo Puta de cada O cara, cara... cara... encontrou um lugar que vendia o controle foi uma... Foi uma o Adriano, esse cara era empreendedor, enquanto todo mundo queria vender controles, queria vender o videogame completo, o cara fazia a torrezinha do controle, ficou rico. Esse aí foi muito esperto, Nossa, cara. Eu não sabia, não sabia que que é que era um gênio, cara. E eu, tro... e eu comprava muita a torre, porque, cara, o Decathlon detonava. E eu adorava aquilo, cara. O de corrida, né? o Como é que chama? Enduro. Enduro. Não, tinha um de corrida lá. Qual, era? Qual que era? Meu, você tinha que fritar o controle assim. Ah, todos os, marcos, os jogos eu do Atari... Lembro. Eu e o salto com Vara, que também... É, da minha é o salto com controle. Vara, cara. Salto você detonava o controle, Todo de... jogo do Atari, os caras falavam que detonava o controle. que Não tinha o que fazer. que o Atari, todo jogo tinha...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 E eu não esperava, assim, de repente não. Um X-Men, do Super Nintendo. X-Men, cara, maravilha, cara. X-Men do Atari, não. Não, não, não, é o X-Men do Super Nintendo. X-Men do Atari, que grande desse jogo, aí. cara? Eu Mano. demorei um pouquinho, mas consegui ver esses jogos aí proibidos pra, pra menores. X-Men do Quando os eu Zogio... peguei esse jogo aí, eu esperava a minha mãe sair de casa e colocava ele. Cara, aquilo pra mim era... Que maluquice, cara, eu lembro... Era ver os Pixel ah, se pegando. Tinha que... uma tesourinha? Tinha uma... É. uma tesoura, Leandro? Tem, tinha uma Max-Man? É. Um... Não, uma Max-Man. Não era Max-Man. Né? Era X-Man. É? um X, né? Tinha... Era X-Man. Não era X-Man. Era X-Man. Era um jogo proibido pra menores. Jogo proibido. É um monte de Pixel. Não dava nem pra saber que era um personagem, mas era... Proibido, proibido. Não, cara, era tosco. era horrível. Era tosco. Vocês lembram de Hero. Hero. Cara, é eu, vagamente, eu era um cara que ele tinha um helicópterozinho assim nas costas, ele bem tinha que colocar bem. as bombinhas, cara. Bem, bem. Jogo difícil, hein, cara? a ah, Maria. Os jogos, jogos de antigamente difícil, eram difíceis, né? Mas, Mas não, esse era Atari também? Atari. Atari, Atari. Atari. Atari também. É, voltando cara, na Atari, eu lembro o Enduro, River Raid. Voltando na que história semana. do River Raid, da postagem que ele comentou.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 Puta, tem quem, mano? A minha mãe não Poxa, dá para ganhar não, dela. de te sim, te quem, velho? <risos> tem quem, cara? A mulher bate hein, cara. Não dá, Aliás, e apelona, homem, cara, apelona, hora, tá. Aliás, a pelona, hein? A pelona, cara. Aliás, as nossas mães tinham uma técnica quando a gente era criança, né? O que, que elas faziam, Eu esperava a gente dormir e ficava jogando a madrugada inteira. Aí no sim. dia seguinte, a gente ia jogar a fase, a gente não passava nem a paula.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 Não, no começo, quando chegou o Atari em casa, né todo mundo queria jogar aquele Pac-Man, o jogo que vinha. Sabe o que, que minha mãe pediu uma vez de presente de aniversário? Um Playstation, cara. Minha mãe me Ué? pediu um Playstation. É, Playstation, Olha, Playstation. Minha mãe tem ah, um né? Playstation, cara. Playstation 2. Minha mãe tem. Ela Nossa, joga, ela adora. Que da hora. É, cara. Ela... Nossa, cara. Que show. incentivo, né, cara? Então, né? É muito bom, né, cara? E eu vi também você postando hoje do Afterburn, né? Que é aquele jogo de 80. Esse, acho que tem. Foi ontem que eu postei do Afterburn, né?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 Hã? Você é um só novo como... de 15 anos de idade, é, né? Mas cara, é só porque é eu zoei ele no último episódio que eles são velho, ó. Estão dando troco. <risos> o cara eu é sou todo... novo. é só novinho, não eu sei o que é. Top tem montar, né, cara? Né? Eu eu da, do no vídeo lá que era o Top Gang, que é a comédia com o Charlie Sheen, que ele faz a sátira. Ah, é muito top Gang. bom. É, a... aquilo, ele cara. vai quando ele vai lutar no começo, que ele começa, o cara vai passar passar faixa na mão, aí o cara passa no vidro. Né, pra lutar, aí chega ele. Aí chega ele, ele passa no doce de lente, no mel, na do Jujuba, lente, <risos> aí, tudo, aí ele vai lutar e vai assim, ó. É <risos> <risos> oh, muito idiota. E eu vi que, que vocês, o, o Master System e o Phantom System eram os mesmos jogos? Não, não, não. Não, não, não, não era é é diferente. Faço, o Phantom é diferente. System, pelo que eu me lembro, o Phantom System era o um genérico do Nintendinho, né? É. Tava mais pro Nintendinho. Do mesmo Você jeito, jeito que, história, o, que o Master Adriano, System do, do, do, do é o. System. O System. Phantom o mesmo que o, o, o Master mas, System é tipo, na verdade, o o brasileiro da Tectoy do Genesis, né? Na verdade, exatamente. O, Mega, o Mega Drive, na verdade. Não sei se é, era se é Genesis ou Gênesis 1, né? mas Master System é. e Mega Drive não era o nome oficial. Era o um nome no Brasil, se eu não me engano. O nome dele lá fora Entendi. era Gênesis e tinha outro nome até. Era, era, era engraçado. É, por é. que, que eu tô perguntando isso? Porque, é, é, bom, a gente não tinha nem Atari, né? Eu e o Marcelo, meu irmão. E aí a minha mãe, ela, ela vendeu uma casa que ela tinha, que ela foi, ia mudar Ué, pra casa. depois outra. você toca uma música triste nessa parte aí, tá? É, é pode triste. Tocar ah, uma não, música triste. eu não tinha nem o Atari. A gente não tinha nem Atari, né? Eu e o Marcelo, meu irmão. E aí.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 aí tinha lá o Mega Drive e o Phantom 6 você falou assim, tia, compra o Mega Drive aí ela tava insegura ela falou assim, não Adriano, mas os meninos pediram o Phantom 6, não tia mas o Mega Drive mesmo, compra o Mega Drive tipo você garoto dos anos 90 que agora é um garoto tipo a gente e via muito aquele programa do Google ou do Yuji do Yuji ganhava Playstation do Gugu ganhava o famoso DynaVision foi tipo quase isso era cara, quase isso. O cara né? mirou no Playstation e ganhou o um Dynavision. É... é tipo isso. É... Mega Drive Phantom. Tia, tipo, o Mega Drive, celular, né? Você quer trocar esse Phantom System pelo Mega Sim. Drive? Sim. Sim! É tipo Não, isso, você é tava eu tava super feliz que de ganhar o Day Phantom Vision. System, que na, na é época bosta. vinha com uma pistolinha. Né? Então, é aí é aí vinha a pistolinha aí na a pistolinha. era muito louco porque tinha a pistolinha. É, minha mãe comprou o Phantom System e, foi, e depois foi uma frustração yes, no canal da Warner, é. Depois foi uma frustração yes, no canal da Warner, cara. É. Não entendi o que tinha, aquele, não entendia que tinha aquele jogo que vinha, que era do pato, né? tinha o cachorro, tinha os patos e tinha que... Não, não, era o Master System. Era o Master System. Master certo. System, eu tive. É. Era o Master, eu tive. Não, um não, eu, eu lembro que eu jogava esse jogo. Você Alex era Kid, Léo? Alex Kid, muito pouco, mas era super Cara, como era bom esse jogo. Muito Não, jogava. Jogava. Alex Kidd você era Jogava Jogava Joaquim Po pra ganhar os itenzinhos lá, né? É, isso, pô, cara E eu vi o... que você jogava Michael Jackson, né? Porra, o Hulk o... fez Esse o jogo é muito legal Eu vi que você eu fez um, fã, um vídeo, cara. né? Eu sou você fã do um Michael vídeo. Jackson, cara Eu ah, sou também, sério, mano cara. Eu também sou fã, ah, mano. Sou fã. Sério mesmo? A... Sério, é... E eu aprendi a gostar do Michael Jackson da maneira mais triste, cara Foi assistindo aquele clipe do Thriller dele Sei. de 84, que eu morria de medo quando era criança. sozinho Naquela época, época o clipe era uma puta, puta maquiagem. Pais. Eu fui zoado a infância inteira pelos meus pais e irmãos, pra, é, primos, parentes, tios, por causa de sair. Passava na, na televisão, Olha lá, lendo, o Michael Jackson sai correndo, saia correndo, chorando. Sério, cara? Na época, na o clipe era do Michael creio? Jackson partido dali. Até eu, eu, até, eu eu posso... até eu perder o medo daquele maldito videoclipe lá dos monstros, Demorou aí um é, até um ele, ele não sabe, né, game cara. do Michael Jackson, cara. Ah, mano, Jogo, sério? muito bom, velho. Nunca nunca nossa. bom, Moonwalker. A que ele, ele vai bater. Aí assim, a... o Master Deus, System e tá o Mega Drive. É. é. Caramba, nunca. Esse entra no eu canal, entra no canal do Léo, Léo Alcântara, lá. Tem um vídeo do Léo jogando Moonwalker lá, beleza? Quando ele tá com a barrinha dele, ele dá um especial, velho, ele dança. Jogando de assunto, Adriano, assim, não sei se você viu, eu fiz um... Ontem mesmo eu gravei um jogo jogando três jogos do Atari. Você chegou a, a ver isso? Não, no... não vi. Então, depois não. você vai lá ver. Depois o você que, que você jogou? Pac-Man, o... Ah, vi o Pac eu vi o Pac-Man. Eu Pac vi o Pac-Man que você Man, jogando. Polícia e Ladrão e o último eu acabei com... O Cara, Palmeiras Polícia e ladrão. ladrão, esse jogo é maravilhoso. Jogou, Elcio? Aquele que é da Escadinha. Tinha escadinha, escadinha rolante. tinha o carrinho. Ah, ah, nossa, isso é velho. Esse, é carro, cara. De, de esse jogo é... é eu sei o que você tá falando. Sabe? Ah, o policial ladrão era conhece? muito, é muito é. bom, cara. Nada bom. qualquer. Você cara, chegar, eu... agora sim. eu não sei se o Léo sabe, eu e o Elson somos programadores, né? Aí eu vou fazer eu um sabia. comentário aqui. Não, a gente, nós somos programadores. E aí, El, se imagina fazer aquilo com o mínimo de eu memória. Hã? Que que você vou php. Ah, oh, o PHP? a boca. outro, oh, vai vai vai fazer curso no Ita, vai, Bom, esse, esse rapaz aqui, o senhor o senhor André, ele é um falsier. Não sei se você viu o episódio que ele que eu descobri em pleno podcast que ele enganou a família por anos falando que ele era formado no Ita e não era. Ele <risos> estudou numa federal lá que depois a USP incorporou. E ele saiu ainda com diploma de USP, esse safado aí. Não passou nem na Fulvest <risos> que ia me falar bem comigo. Nem na FUVEST aí, cara. Não basta ser bom, tem que ter sorte, eu falo sempre. Agora é. imagina, Elcio, a dificuldade os caras é. programarem aquilo, cara. Meu Você Deus, sabia que o jogo cara. do Mario, o Luigi, eles só mudaram algumas cores na programação, porque não tinha memória o suficiente para ter dois personagens. Então era um personagem ah... só, e eles pela programação só mudavam o RGB das cores pra não um ficar, um ficar verde e um ficar vermelho. Por isso que é idêntico o Mario Luigi do antigão do Nintendinho. Antigão, a diferença vez. é só muda a cor, um é vermelho e um é a verde. Cor. Porque não tinha capacidade dentro do videogame da fita lá pra você conseguir ter dois personagens na memória. Muito doido isso. Assim. Era muito limitado, né, meu? Muito limitado. Aula, né? Né? Pra época. Nossa, total. Pra... Não tinha jeito, não tinha muito o que fazer. Não seria muito longe. Eu lembro que, que nos anos 90, quem tinha uma HD aí de 1 GB, nossa. Ixi, eu Maria. Ou quem tinha 1 GB, não é, é nada, 1 GB. Cara, o meu 386 é uma HD de 200 é. MB, cara. O e o negócio de... Gente... Tec, tec, tec, tec, o vídeo tec, que, que a gente tec, grava aqui dá 5, 6 GB o vídeo aqui, no é, mínimo. mínimo. Eu já subi, uma uma eu já subi vídeo isso. de 11 GB. Meu Deus do céu, mano. é legal ver o que tem hoje, né? Deixa eu contar uma coisa pra vocês.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 Deixa eu ver o nome dele aqui, cara. É, é um videogame, se eu não me engano, da Ford, cara. Quer ver, ó. Tá explicado o que parou, né? É da mesma marca do carro? É, isso mesmo. Ele, o Telejogo, desculpa. Telejogo. Ah, telejogo é o jogo. Telejogo, é. Eu casei é. com a Flávia por causa de um telejogo. Deixa eu explicar. Quando eu, ela me... A, eu, um amigo nosso, né, no, nos apresentou, o Leandro também. Também chama Leandro. E trabalhava comigo. E aí, fui conhecê-la lá no Shopping dourado lá a gente se encontrou a primeira vez, na exposição do Elvis. E... Aí, depois, a gente foi jantar lá no Shopping dourado cara, e ela falou... E eu falando que eu gostava de videogame e tal, eu falei, né, eu sempre joguei a real. E aí, cara, ela mora hora falou assim, eu tenho um telejogo em casa. Eu falei, ó, ah, se for verdade, eu vou casar com você. Agora, se for mentira, eu não você vou. Você quer ir lá jogar o telejogo lá em casa, entendeu? Não, Porque... os pais dela estavam lá, não dá pra jogar. Meus pais não estão em casa. Quer ir lá em casa jogar um telejogo? Sim. É muito longe. A gente aí chega tava lá, lá né? Santo André, cara. Morava em Santo André, não dava. Longe. Longe pra caramba. Não, eu fico e imaginando. Ô, cara... oh, André, rapidão. Oh, aí a mulher dele chama ele pra jogar o telejogo. Chega lá na casa dela. Mulher dele começa a querer abraçar ele. E... Aí ele fala: Mas a gente não vem aqui pra jogar telejogo? É isso aí. <risos> <risos> é mais ou menos isso daí, cara.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 E eu recentemente comprei, consegui aí, foi fevereiro, foi quando eu entrei, onde eu, quando eu conheci o que foi em fevereiro que eu comprei. Ah, eu foi, comprei um Playstation 5. só a rescisão, né, safado, pra comprar um Play 5, o Playstation né? 5, né? Tem Eu tenho o Playstation 5, cara. Eu é o... Eu vendi, vendi. vendi. o eu sou rico. Não, sou com, rico, é a é. rescisão, safado. Saiu da empresa, pegou Sabe a rescisão, gastou tudo em doce. Não, Ué, eu... Eu ganhei 50 mil reais a rescisão e comprei um Playstation 5.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 Nisei, Nisei Sons... é. É, é o primeiro, são é a segunda geração. É, acho que é, é isso aí, mas ele era original. É, itini, São, Itini, Ó, oh, sabe contar tá tá tá em, tá em tá japonês? Ele, morre, de... ele mora é. na terra do japonês aí, eu morava, né, em Moji, que é a terra do japonês, né, cara? Ah, terra do japonês é a liberdade em São Paulo, não vem com essa não. Não, Moji, cara, Moji é só japonês, cara. Mogi eu tô, mina, tô vendo. Dominado. Tem acusa na, na emoji? Tem acusa? Tem. Eu tem tem. É, imaginava, só ah, ah, descobriu ali. Ah, tem tem acusa em emoji. Só tem. se for a acusa do interior. Oh, galera! Ah, é, é. Não vou aí, falar nada, depois deixa os caras ir atrás dele. Você vai ver. A e a acusa da sua casa aí? Com emoji? O que, é que, que, que tem a acusa tá porra? fazendo no Brasil? E é assim, cara? Você não leu aquele livro. Puta, mó famoso que conta a imigração dos japoneses aqui pro, pro Brasil. Puta, tem esse livro, eu esqueci o nome. Cara, tinha sim, viu? Eu, eu, quando veio... Cagada. cagado veio aqui, se você acusa, eu ficava lá no Japão, tudo fodido aqui. <risos> a brasileirou, né, cara? Brasileirou, mas... Mas, é, mas aí o Yakuza, Yakuza pro Brasileiro deve ser foda do, pra caralho. Então, é, se você é Yakuza pro Brasileiro... Aí, sim, isso é uma mistura boa, né? Já dizia. O Brasil é só pro forte, é né? É, tá sports, ca cara, os Yakuz né? da Brasil aqui dá dentro uns pau no Iacuz da Japão, vieram Se juntaram com o PCC Caramba! Falando, merda. Já <risos> pensou, <risos> velho? É lá, mas o que, que eu tava falando? Que eu até esqueci, vocês deram esquecer, meu. Pode tá fazer tá a pergunta. O Poleal tá falando também. E fliperama, cara. Você jogava também? e curti bastante Fliperama na época, né, mano? Só que e quando existia. era criança. Quando eu era criança, não podia entrar, né? Tinha muitos fliperanos que a gente não podia entrar. Quando você vou batia. Contar, era, vou contar uma coisa aí. errada. Nossa, a gente batia na porta de um, de um fliperão, tava uma placa lá proibida a entrada para menores de 18 anos. Aí eu ficava pensando comigo, mesmo criança, né, mano? Quando eu fizer 18 anos, eu vou entrar em todas as quando casas eu pincel, de fliperama, Aí você 16. Quando chega nos 16, você já não tem mais essa ideia. Mas vem cá, é, você não jogava mesmo? Não deixavam? As casas grandes de fliperama recheadas... As ah, casas grandes né? não, né? Mas naqueles, naqueles né? barginhos, barginho, tinha uma, duas máquinas e dava para. E pôr... pinball, você gostava? Pinball, é, um é, é muito bom, é né? legal. Eu tava contando Pimbal até para minha esposa hoje, o meu tio, ele, uma época, ele entrou nesse negócio de... O tio Luiz, do Ricardo... Ele, com, ele pegou umas máquinas, acho que ele alugava ou comprava, e ele, acho que ele comprava e ele alugava pros bar. E aí, vira e mexe, sempre tinha máquina na casa do Ricardo lá. Toda hora eu ia descia oh. lá na casa de Amadonela para ficar jogando pinball lá, cara. <risos> cara, eu não lembro disso não. É. Olha, eu lembro assim, a gente jogava, o primeiro jogo que eu joguei foi Street Fighter, né? E também era assim, era num boteco, perto do César Aí sai, Nossa, aí sai. Cara... Era Metal Slug, Metal Slug é Foi Mortal Kombat 1, cara. Mortal Kombat 1. Ah, eu eu tinha mas pro Master System. Cara Mas veio depois Street Fighter, né? Ah, o Fliperama era só Street Fighter. Ah, não, não, Fliperama sim. Cara, que era uma cara. febre. Todo mundo jogava. Fliperama todo mundo que jogava. Leandro? Capitão, Capitão Comando? Capitão Comando, Capitão Comando. Nossa, perdi muito Aquilo ali comeu muita ficha. Me levou à falência, cara. Aquela merda lá. Cadillac Dinossauro. Nossa, cara, muito bom. É. Final, final fight. Final Fight. Final Fight. fight. Né? Nossa, final. Nossa fight, mas acho que Isso, eu jogo jogo. Rato, isso, é, é. isso aí comia, é o que comia mais ficha de todos, né, mano? Porque essa é uma ficha para duas vidas. É rápido. Se não soubesse jogar rapidinho, você Cara, perdia. e tinha um esquema que você dava dois soquinhos para lá, virava para cá. Lembra desse era esquema O pessoal né? chamava de sequência, né, mano? Você dava cara, mas se você não. errava aquilo ali, já errou, era também, cara, né? Errou. Eu o remédio. mestre do ringue dava pra matar, sim, mas se você errava, cara, o já ringue, era... Eu nunca, vi, nunca vi ninguém conseguir pegar, mas o primeiro lá, primeiro, ela, eu vi uma vez dois caras é, jogando de dois, com os caras sem ser o grandão lá, sem ser o e o Gai. Eles chegaram no primeiro chefe, mano. mas não deu tempo nem dos cara do, do chefão subir e chamar a galera. Pegou então... um do lado um do outro e começou, até o cara morrer. Vocês, ah, eles ficaram um do lado do outro fazendo aquele esquema. Aí Caraca, o estourou, mano. estourou a porta, pegou um de, um do lado um do outro, mas até morreu, tá mas hora, tempo de hora e chamar. Você che... eles lançaram um remasterizado agora, né? Você chegou a ver? Cheguei a ver, o tu final. Dá uma five. olhada, é, dá ah, uma right? olhada, tá bem legal, cara. Eu ah, vi o é... um remasterizado do Street Fighter, também mega é, Drive. É, agora é isso. vai sair esse tipo remaster, né? Da hora. Já saiu bastante também. Não, eu tô confundindo. É esse, desculpa. Eu tô confundindo. Esse, desculpa, é tô confundindo esse. esse já saiu. Ah, já saiu. Mas tá caro pra caramba. Eu lembro tá. que tava meio carinho, mandar Dá pra Sim. comprar, não? É, mano, deixa pra lá. Mas, assim, é, igual o André falou, acho que de fliperama que eu mais lembro, assim, que foi pancada, foi o Street Fighter. Acho que todo mundo jogou Street Fighter no fliperama. Seja o Street Fighter é. original, seja aquela com as máquinas Eu que acho que, os, que foi o shit né, lá. Cara. Você dava o Hadouken e o Hadouken fazia assim. Tios, tios, você lembra de Léo? especial lembra e de Pit, Pit Fight? isso aí também fez história porque era filme Lembro, os caras é, Lembro, cara, mas é, na época era, chegou a ser uma febre esse Pit Fighter aí, é, porque eu pensando, ah, Mas vendo bem, esse jogo é muito ruim, cara. Mais ah, hora, é, né? Mas na época era uma tecnologia, cara. Um eles época, filmaram os atores na época, e sim, aquilo mas... revolu revolucionou, cara. Mas na época, sim, mas hoje vendo hoje que ele tem um. é feio. É feio. É lixo, né, cara? <risos> o Dragon. Do jogou? Do Joguei em Dragon. Double do do Dragon, hein, O que era estilo. que era estilo né, Up, né? É né? que tinha de luta também, mas os primeiros era o era legal pra caramba. Vigilante Vigilante, Vigilante. Vigilante lembra? Que era um eu, carinha eu do, do que... Mutaco. Os caras levavam a mina dele. Eu lembro de sair do console Pessendine. É, eu joguei no arcade, né? Eu jogava no arcade? No, no arcade Eu conheci no console Pessendine. Comeu muita ficha também, cara. Comia, tá, tá. esses daí eram comedor de ficha né? e de nave, Gradions lembra? Eu não lembro, não. Não, Nossa, esse eu não lembro. cara, esse jogo é um clássico de nave, hein, cara, depois procura lá, Léo, puta, é longe, joga jogar cara clássico Gradiante. de nave é Galaga, Gradiante. na verdade, né, mas tudo bom Galaga. Galaga que é clássico, né, mas tudo bem, entendi Galaga é clássico também é, e, a Galaga é o jogo eu... da navinha, adoro é o da navinha, né jogo e da tem da o... aquele outro, como é que chama, cara, o... Pode esqueci o nome, cara fugiu o nome agora Alguém, alguém. Se alguém lembrar de outro jogo aí, tinha um outro que não, jogava Agora você joga vai passar vergonha. Hã? Sonic Wings, Aero Fighter. Você jogou Sonic aí esses dias, não foi que você gravou é, um vídeo aí? Sim, é, você sim, é, nunca é, tinha claro, jogado, né? Você não é, tinha jogado, é, né? Nunca joguei, mas se eu falar pra vocês, tem um monte de jogos. Tá Sulando! Eu Sonic, eu joguei você inteiro. nunca joguei, não jogava? Sonic, joguei muito Sonic, ah, mas tá. eu nunca consegui zerar esse Sonic. Tá ah, tá. Qual foi ah, que você ah, jogou? Oi? Você... É? Qual foi que você jogou? Eu, eu, tenho, eu gravei no, no, no canal, esses tempos atrás, o Sonic Chaos do Master System. Do Master ah, System. eu tô... Do Master System. Não, te contar uma história boa. Antigamente, você teve o Master System, né, Leandro? Eu tive, tive. O Master System, galera, pra quem não conhece, não teve. O, o último, que era o 3, que era o mais moderno, o botão de pausa não era no controle. Era no console. O console sempre, sempre foi. Você tinha o um botão de pausa e um o botão de power. E no 3, o Master System 3, vinha com o Sonic na memória. Eu tava jogando o Sonic. Mano, eu fiquei horas jogando pra até você pegar a manha de jogar. Eu era moleque, devia ter o quê? uns 8, 9 anos. E aí chegou no ponto que eu mano eu tava muito, muito foda no Sonic. Eu tava quase no final. Pegava as ir... Esmeralda? Sonic? Então, eu entrava naquele negócio pra pegar a Esmeralda, mas eu não tava nem preocupado com a Esmeralda. Eu tava querendo chegar no final do jogo, eu tava esmeralda. muito feliz. Eu tava tentando zerar o jogo. Eu tava perto do final, eu falei, mano, precisa dar uma pausa. Aí que eu fiz, eu fui lá, apertei o pause na boa, no power. console. Putz, mano. Fui no banheiro e tá? tal, quando eu voltei, que eu fui despausar, a que eu fiz, apertei o pau. Ah, Nunca zerei ah, ah, o Sonic 1 por causa disso, cara. Porque eu, quando eu tava quase zerando eu peguei rapaz, vai se perrar. E puto Vou emendar então... não tem o... o jeito de salvar no jogo, né? É, é do zero. O esquema de salvar no jogo Eu tava super nada. bem, com vida... Quase no final, chegando no final, perdeu um o Power. Falei, oh, ah, mas é, é. por isso que a gente jogava horas e horas sem parar, né? Não uhum. tinha como salvar a fase. Ah, assim, não tinha? E até Nem até, todo, até, né? até finalizar. Todo. Acho que isso, isso só Continui. teve acho, no, no Super Nintendo, que eu acho que começou a ter esse, né, é. Save State. É, é. Exato. O Mega drive disso, não tinha. Antes é, disso. O Mega não tinha. Mas é, utilizava muito aquela técnica de password, né? Que eram os códigos da. É, fases eu lembro você jogava no, Aladdin mas, do, é. do Mega Drive. Exato. Você, de... você, pegava numa, você terminava revista, uma tela, você ganhava você... lá pra você. Eu pra pegava, pegava. Pra Nossa, revista. revista. Que vinha com os códigos de da, passar a fase pra ter, sei lá, um poder especial. Você, são na época que você ligava, não sei se você teve o Mega Drive, né? você ligava na Tectoy. Você ligava tipo em algum lugar lá no Emma que, que era isso. que você... Cara, você pedia a dica. Não, tinha, eu nunca fiz isso. Não, Era mas muito mas legal. Fazer o quê, é legal. Fazia o, o quê? É não entendi. Tinha um lugar que você ligava e falava assim, oi, tudo bom? Eu tô jogando tal jogo... Eu queria tirar uma dúvida, eu queria entender como é que eu passo aqui. Aí os caras te contaram você tá de então. brincadeira, cara. Assim, ou tem algum código? Ah, se você quiser o um um código tal. É. Né? Eram uns caras que ficavam jogando, mano. Ele, Na ele época tinha. É, ele passava os livros lá. Não dava muito conta. É, ah, eles passavam cara, as telas, as fases. E aí tinha um pessoal que conhecia. Aí você ligava nesse número. Eu lembro que era um número tipo que era só especial de Master System, na época em Mega Drive. Pô, eu tô jogando tal jogo do Mega Drive, eu parei, isso que eu não consegui ver. O que eu tenho que fazer? Pô, faz assim, vai, faz dessa forma, eu você ligava, os caras te davam as dicas, era mó legal isso. Caraca, mano, não sabia disso não. Não, tinha, não. Tinha muito o que fazer na época, né? Essa revistas só não dava conta. Eu lembro que eu era mal viciado, pra... eu parecia um drogado esperando essas revistas aí, cara, porque às vezes você <risos> travava, só com a revista lá você saía do... Uma história parecida com o do Elcio, mas não foi de reiniciar o videogame. Você lembra de Resident, Resident 1, que... do, do Playstation 1, que, Ó, cara revolucionou, eu adoro mano, é cara, e eu, eu comprei acho. o Playstation 1, eu comprei junto com Resident Evil, só que eu não tinha dinheiro para comprar o memory card, só que eu não tinha dinheiro para comprar o memory card, é, tá música triste. triste aí por favor, não tinha dinheiro, e aí cara, eu lembro que eu fui jogando Resident Evil, e, e cara, fui indo e morri e voltava, morri. eu consegui chegar no último chefe, só que eu não sabia do esquema que você ficava enrolando lá e caiu uma bazuca. Caiu bazuca, mano. Cara, eu, eu cheguei lá umas três, quatro vezes e morri, cara. E quando eu fiquei sabendo dessa bazuca, cara, eu não acreditava, cara. <risos> Eu me ferrei nesse daí, cara, mas é muito bom, cara. Você chegou a jogar, Léo? Resident? Apaixonado por Resident Evil, mano. Né? Nossa, Resident é maravilhoso. Né, cara. Resident Evil, Você jogou os mais novos? Não, novos, não Léo. Os novos. os novos, os os novos fugiram é. é. muito. Fugiu muito do, do que é o Resident é, Evil. É, né? cara. O nem, 6, é um, o 6 é. eu achei muito bom. O 6, o 6. O 6 é, eu achei, eu achei muito bom. Muito. Não tem o como comparar com o 2, com o 3, com o 1. Um, até que ah, teve o um remaster cara. agora. Eu não peguei os remasters. Os caras falaram que o remaster do 2 e do 3 tá animal. Só que assim, não, o 6, eu gostei bastante do 6. Porque eles fizeram um esquema daquelas histórias do, do Leon, que é um pouco mais de Sim. medo. Do Chris, que é um pouco mais voltado pra tiro mesmo. Do Jake lá, que é um pouco mais na, na porrada. Eu achei legal o 6. Agora, eu joguei aquele 7... Dá, dá uns cagaços Mas aquilo tá. pra mim não é, real, não, é não, é não é Resident Evil Não é Resident Evil Acho que Eu, eu pelo fato de sempre ter gostado de, de filmes e séries de zumbi Resident Evil pra mim Você mano. gosta? Ah, dá, cara, tá louca, mano. Cara, deu match, eu, Adoro, mano. Cara, deu, match cara, agora. deu match agora hein cara você curte, você curte também? O primeiro Ixi, filme mãe. que eu aluguei Que minha mãe me deu a carteirinha da locadora Foi A Madrugada dos Mortos Cara ah, eu, já, ah. eu já assisti um antes, que, lá da, da década de 90, que é A Noite dos Mortos Vivos. A Noite Nossa, dos Mortos Vivos também. Cérebro! Esse foi um remake do filme de 60. É isso mesmo, de 60. Ah, do filme de 60. De 60 que tá também aqui. é muito bom, viu, cara? Não é ruim, não, viu? Eu já, já não gostei. Ah, pra época tava bom, cara. Pra época tava bom. Né? Ah, tô pra tô época, pra muito pra muito bom. A Dorothy entrando lá na. Na tijolinho <risos> lá e ficando tudo colorido, nossa, foi um boom. Normal, pra época sempre vai ter o um boom, né? The, The Walking, Walking Dead. Costa é a melhor série do mundo, cara. Pra mim, também acho, cara. Nossa, nossa senhora, apesar do pessoal, tá pessoal tá criticando muitas últimas temporadas. Meu, cara, pra... Eu vou, vou assistir até o final. Eu vou querer ver e o, o The Fear, vou... Fear, The Walking Dead, que é o que é a outra eu, eu série, todas, cara. Eu é sou viciado daquela série. Outra de a eu ela até melhor, sabia? Fear the Walking Dead? Não, eu já prefiro... Fear the Walking a... Dead já é spin-off, ah. né? É spin-off, isso. Vocês que gostam de zumbi, vocês acharam desse filme novo que saiu aí, que é o o cara que fez o Drax lá do, do Avengers? Ai, cara, não que você achou, não? Adriano? Aquilo é uma piada, né? É o da Netflix lá, o de... Do... de... Las Vegas. Las Vegas.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 Mas o plot twist que dá é legal tal, mas não, é um filme de zumbi. Army of Dead. Army of Dead. É, é. Army of Dead. Você achou ah, um é legal? Assim, uma é coisa que eu acho legal é, nesse filme é, é assistir. É eu acho assim, a parte de efeitos especiais é bem feita. Assim. É que, cara, é, é, o meu estilo, eu gosto de, de filme de zumbi, eu, eu sou mais o, o zumbi tradicional. Eu é a legião, aquele né? Zumbi, que, não, aquele zumbi que anda devagarzinho, é, atolando, tá assim. faz só um barulhinho. É os matam eu... porque tem um monte, né? É uma pancada de zumbi Isso. dessa forma. Agora, esses zumbis que do, desses, de, de muitas séries e filmes aí, que o cara sai correndo. Sai, sai correndo. Um monte, velho. É, não, tá. eu também achei é do lado. Tipo, do Guerra Mundial Z, né? Que os bichos são é, mó velocistas. É porque qual que é o ponto? Tá. É que a gente assume que é zumbi. Mas Guerra Mundial Z, eles não são zumbis. Aquele do eu sou a lenda. Aquilo não é zumbi. Não é zumbi aquelas coisas. Tanto é, que não... Ele...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 Lá, sem é, perna, violento. sem braço. Super violento. Não tem como passar essa cena na TV, mano. Não tem, né? É, Já não mataram, dá, né, cara? Não dá. Não dá. O é, é, problema, achei problema do. Mataram o Glenn lá na, na, na paulada, né? O problema o cara, é do Alckmin Dead aquela Dad, cena. Mas aquela essa cena do governador não dá pra passar. O do aquela Walking cena Day deixou só... os ou... fãs bem louco, né, cara? Aquelas, é louco, aquelas demais ali... é, deixa Eu O problema do Walking Dead na minha opinião, só.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 Que porra é essa? Aí, você... Aí voltou a ficar legal. Eu lembro que eu Cara, vou... ele é um pouco dos poucos vilões que eu gosto, cara. Você eu não foi... sei porquê, Você cria aquela dele, empatia pelo vilão. Eu não sei porquê. Você quer eu ver gosto um... dele, cara. Você quer eu ver uma acho... série Primeiro que eu acho aquele ator foda, cara. Ele, ele interpreta, é ele... É foda, Nossa, cara, ele, ele interpretou ele é o Nigan de uma forma, assim, que você acredita que ele é aquilo, né, cara? É... é... Eu acho ele fantástico, cara. Nossa senhora. E ele, e ele é, fora do personagem, não tem nada a ver, cara. Teve, eu não sei se você tiver a oportunidade de já ver vídeo ali dando entrevista. Ele é o pai do cara, Sam Winchester lá, do. Do é, Sam do isso Winchester, é mesmo. Que Ele é, é totalmente diferente o papel. Nossa, é não tem ele nada é o a ver, cara lá também do Watchmen. Ele é o comediante o do ótimo, Watchmen. Isso, é ele, é verdade. Nossa, eu não lembrava disso.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 Não, não. Eu achava que ele é um cara que deveria durar um pouco mais no sério, né? Ele tem uma entrega. É. e o Abraham, Os dois, acho que os dois, nenhum dos dois deveriam morrer. Eles é. fazem falta demais na, no, junto no grupo deles lá, né? É, quem salva o Rick é o... Nossa, quem salva... salva já falei, o... O então, salva o, o Glenn. O Glenn. Isso. Só que não, não, quando o Glenn morreu, o Rick não teve a oportunidade de salvá-lo, né? É, é caralho, é... aquele episódio... E não foi pra impactar, eu, eu acredito, pra você cara. voltar, então, é, foi pra você voltar a ver, porque eu também eu tava uma merda o Walking Dead, eu tava assistindo tipo, nossa, é, tá é cá, pra, carro, certo, pra né? caralho, aí quando aconteceu esse episódio, eu falei, não, não, não pode ser. Tem que contar não, que, não que deu um hype, ser, né, a série um voltou, um eu voltei a assistir nervou, na hora, cara. eu falei, não, eu vou voltar a assistir, mano, como assim, não, é mentira. Tira.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 Esse também eu acho muito bom, eu ainda acho que ele tem uma pegada clássica ainda, né? Eu acho legal Olha. esse vídeo, que eles ficam presos no shopping, não sei se você assistiu, eu achei, é, eu achei, não achei legal. Não. Tem, uma mulher, tem uma mulher grávida no é início, não é isso? Uma mulher que grávida? É, que, na, que, que até nasce, na, nasce o zumbizinho até lá. O zumbizinho. Não, não, uma Mas esse não. é o remake, né? Esse é o remake, não é? É o que. É mais novo, novo, né? Não sei se é remake ou se é mais. Mas, é de, que de 2, 2006, é isso? Mais por aí, vez, por assim. aí. Eu acho é. que é por aí. 2006, então, é isso mesmo. É isso mesmo. E aí, ah, no final. Imagino, o zumbi slides ainda corre, né? Uma coisa que eu não gosto muito é vezes o zumbi correndo 100 metros rasos, né?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 Opa, cara do André, é, poxinha. Não comentou nada até né? agora. não. tem. É, Na verdade, eu, tá não, é... eu tô, tô viajando aqui, o que você tá falando. É. Nosso tio The Walking Dead, nosso tio assistiu o Jorim. O que você assistiu nada, sua... Nada, nada. na sua vida, André? Conta pra gente. O que você, <risos> que você gosta de assistir? Conta pra gente. Outra, Vamos voltar pro, pros games? Vamos voltar pros games? Vou contar uma história legal. A gente falou muito Street Fighter, né? Eu tinha um primo meu. Eu ia direto na casa dele quando eu era moleque. Ele tinha o Super Nintendo. E ele tinha o Street Fighter lá pra jogar, né? Então, puta, adorava ir na casa do meu primo aí, o Ricardo, pra jogar Street Fighter. Eu lembro toda vez que eu era no meu primo jogar Street Fighter. Aí lembra que o famoso Hadouken, né? A famosa Meia-Lua. Eu ficava tanto jogando com ele, frenético. De ficar aqui fazendo Meia-Lua. Que eu pegava toda essa parte aqui do dedo e ele virava uma bolha. E aí eu continuava jogando, That's mesmo right. com bolha, e aqui tirava. A bolha do dedo ficava em carne viva. Eu lembro até onde que a então, minha prima... colocou a camiseta na, no, no dedo? Não. É, então, na época Porra, era criança. Eu camiseta, nunca tive essa sacada de botar Léo. a camiseta. Ah, Mas aí, era, por isso, ah, depois... Só... A era pra, camiseta, era pra isso pra que brincar. as pessoas colocavam a camiseta no dedo, pra não acontecer essa ah, merda. Você lembrou disso, porque cara. É que é que eu lembro é eu lembro que a minha prima chegava, porque eu não queria parar de jogar videogame, é. mesmo com o dedo Aí a minha prima mais velha, a irmã dele, chegava, pegava um maço de algodão, botava no dedo,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 Meti um, um, um, um <risos> algodão aqui, esparadrapo e vai ser feliz, moleque. De tanto que Vocês se, se lembram Exciter. quando saiu Street Fight 2 pro Nintendinho, cara? Pro Nintendo, aliás. Nintendo, Super pro Nintendo. Nintendo. Nintendo ou Super é, Nintendo? É o Super Nintendo, né? Super Nintendo. Uhum. Super Nintendo é, sou, é o, o de 8-bits. Não, Eu não lembro. Tinha Super Nintendo. Eu lembro que eu jogava Super Nintendo. Era o Super Nintendo que eu lembro, né? Demorou muito mais Nintendo. Cara, eu lembro, cartucho na época era uma fortuna, não tinha dinheiro, né, cara? Eu sempre alugava. Triste. Boa, é. Ficar soprando aquela merda. Que na verdade é pior, né? Só pra que é A gente jogava o International Superstars. International Superstars. Super, Nossa, Nintendo. Cara, super Nintendo. Super Nintendo. Né? Alguém, alguém aí já anotou o password do, do internet no Superstar Soccer? Opa! O que era é esse é um do password? Não lembro disso. É, é gigantesco o password dele. É gigantesco. Eu lembro disso aí da revista. Eu lembro Mas que ele destravava alguma coisa? Isso aí eu não lembro. Ah, assim, você jogava um campeonato e de repente chegava uma hora que você cansava, né? Chegava ah. no campeonato do começo ao fim. Aí tinha, a cada jogo tinha o um password pra você jogar, continuar Voltar mesmo que você tava ali, né? Isso, exatamente. Mas o password do, desse do futebol era imenso, cara. Você Pode lembrar. Que, ah, se você é. É letra maiúscula, minúscula, mas é muita letra, muita letra, muito número. você Os ca caras né? já faziam a senha cara, forte desde aquela época, ó. É, meu, tá vendo aí, ó? <risos>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 De cruzamento e, sei lá, num. E um de da frente área, também é. ali da área ali que você fazia Isso. Ali. Só é. assim você conseguiu fazer gol. Você... Ah, você nunca é nunca fui muito fã um de ver. futebol. Essa de diagonal que você falou era. Eu, eu fazia de diagonal, mas era tipo assim, passando um pouquinho do meio do campo. Só isso que era aí. Perto Exatamente. da lateral. Isso. Mas Exatamente. obviamente tinha, tinha os campos certos que você tinha que fazer isso, né? Tinha que ser os campos é. mais curtos. Tinha, era tinha muito limitado. Lá, como... né? era, era muito e limitado. jogos de verão, vocês lembram? Nossa, isso oh, era legal. Jogos de verão, hein, cara. Nossa. Tem um, um post meu no Instagram falando desse jogo de verão aí, mano. Cara, isso aí, nossa, era bom demais, cara. A minha esposa falou que jogava, era o único que ela jogava. Jogos de verão. Era o California, era o California Games demais. em inglês, não né? um era? Assim, é, né? o California Games. Você filmando da bolinha que ele ficava... É, é esse, esse, esse da bolinha era muito legal. Mas ele dava né? pro lado assim, né? É legal. Ele dava pro lado de cima, <risos> né? <risos> o outro era legal. É, não, não, tio de surf, é tio de skate, tio da. Tio skate, da... Mas eu tava ali ele aquele andando pro ladinho assim de lá. Aí... <risos> era muito bom esse California Games Você falou de skate, skate, eu lembrei. Lembra de Tony Hawk? Do Nossa, adorava jogar também Tony Hawk. Fez sucesso esse jogo, hein, é, cara. aí fez sucessão, mano. Adorava, jogou. É... Nossa, eu joguei muito esse daí também, cara. Tony Hawk 1, que era na Liporto a primeira fase. Nossa, vocês falaram agora, eu lembrei. Você lembra de Superman do Atari? Que tosco meu, que era. Meu, lembro, você tá lembra disso? Esse era tosco. Nossa, Nossa cara, olha que coisa intolerante, cara. Era, bem, cara. era feio demais. Era, era, os, era o. 20... Era o, Era Também, que foi um dos piores jogos já considerados. Achei era do Atari. Era o, pior, o, pior, o pior jogo. O jogo do Atari, jogo. né? É, o é. Atari. O Atari, Atari que eu é lembro muito cara. do. Do Enduro. Não sei se vocês gostam. Ah, gostaram. Enduro é maravilhoso. Era maravilhoso, cara. Só do Mole, só do Emole. <risos> yeah. No Enduro Wayne não lembro, Moly. só do Casal Casalberto esse, daí... oh. esse daí meu pai bestiou nele, né, meu? Antes de mim ainda Sério? Sério, meu pai, esse daí ele... ele pegava pra jogar e queria saber até onde ele queria chegar Aí ele descobriu que no final desse jogo do de Enduro, era... você recebia um, um troféuzinho Aparecia hum, um troféuzinho Ótimo ó, tipo é, troféu é, do mesmo. Play 3, Play 4 agora. Ele, descob ele é, descobriu gente. isso, meu, e foi tentando. Foi vários dias jogando, jogando, jogando. Quando perdia, deixava lá. A gente tava no outro dia, mas ele foi. Teve um dia que ele conseguiu. Jogou. E é, é demorado esse jogo do Enduro, mano. É muito demorado ele. ele foi a, e ele foi até o final e conseguiu chegar no. Pegar o troféuzinho que aparece lá. É aí o... que o jogo para. Ô, galera. Eu, eu, eu lembro que o Enduro, ele quebrava, ele quebrava um pouco o torre de controle também, porque você, em vez de você soltar o botão e. e que ele não tinha freio, né? Você só soltava o um botão. Você conseguia fazer a curva, você ficava apertando o acelerador e fazendo a curva, arregaçando. A, ia junto, a né? A fazendo assim, ó. É, ia junto e quebrava a torre do negócio no Enduro. Você tá oh... isso, né? Bruno? Você falou que ele não tinha freio. Se, se colocasse o controle pra trás, ele não freava, não? Freava. pra trás caralho, ah, era pra freava. Trás, é, é, pra é, pra verdade. Pra ah, eu já tinha é que ir pra trás, ele freava. Jogador é. pra caralho isso aí, meu. Ô, ô, galera, é, vamos fazer mano, o... Não Vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Se vira nos 30 com o Leandro. Vou colocar o Leandro na tela. Leandro, se vira nos 30. Vamos lá. Fale aí pra gente, rapidamente. Top 5 jogos do Leandro.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 todos do Nintendinho. Falar, né? esse mano, é jogo desgraçado. Eu nunca consegui terminar esse jogo. Também não, mano. Joga, cara, joga, joga. eu sou frustrado por causa disso. É sério. É todos do Nintendinho. Kit Camillion do, do Mega Drive. Sim, Sim. nossa, cara. Bom, mas... Kit Camillion do Mega Drive e outro bem difícil também, mano. Ninja Gaider, cara. desgraça pura. Shinobi, Shinobi, eu acho, mano. Shinobi, Shinobi. Shinobi, Shinobi é, é uma isso. desgraça. Nossa Shinobi é terrível. E... Terrível.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 Legal. Muito bom, cara. Cara, agora que eu percebi. Cara, eu acho que eu não joguei videogame, cara, porque muitos desses jogos aí eu nunca nem me falar Ô André, agora, agora que eu percebi. <risos> é, eu joguei videogame. Toda, toda vez que eu, eu vejo. Opa, perdão, fala aí. Desculpa aí, Leandro. Oh, oh, oh, ele, ele falou que não gosta de jogar. jogou muito. Qual que foi o melhor jogo para você? Ah, pra mim, assim, o que eu tenho mais lembrança é Street Fighter e Mario Street Bros. Fighter. Mario Bros. E, aí ah, e, e o futebol, né? Sempre de futebol. O jogava, Superstar de Soccer jogue. Deluxe também, meu irmão, jogava muito, cara. O, o Adriano. Esses três aí. Pode, Vou te fazer uma zoeira agora aí. Todo vídeo novo que vocês fazem do podcast, a gente faz podcast, perceba, o Adriano, cada dia mais tem um quadrinho novo. É verdade. Eu já já aí, não vai eu ter parede já. já. Não, e mais máscara, mais, mais máscara do Dart. Já Day, já vai, não vai eu ter não mais coloco. parede. Não, é verdade, vezes... eu coloquei esses dois aqui.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 Decretos. Mano, eu joguei Mortal Kombat 3 pra caramba. Adorava, cara, Mortal Kombat 3. Oh, um jogo, um jogo que... Eu sempre gostei de RPG, né? Então, Sim. era... Ah, cara, RPG eu jogava muito. E um jogo que, assim, cara, que até hoje... É... Eu tenho muita vontade de parar pra jogar, só não tenho tempo. É o Final Fantasy VII, cara. Sim, Esse você jogava o remake? O remake tava na PSN. E, cara, eu, eu cheguei eu no tenho último... É, eu cheguei no eu último... Tenho.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 Cara, louco. Eu não sei. Aquele gostei. da caveirinha, lembra? Que fez o maior sucesso? Era da caveirinha. É, era uma caveirinha que o cara usava uma armadura de. Ah, é o Medieval. É, lembra desse? Mas não, não é RPG, é. é não, É, é, é, é, é aventura, é né? Playstation 1, chamava Medieval. Tipo, de medieval. Ah, medieval che... Mas Sim, era não nível é. de mal. Não cheguei, é. assim, não cheguei a jogar, mas eu lembro deles.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 de morto que você morre e volta pro, pro lugar que é tipo o o, o Eden lá aí você fica voltando sem Bloodborne é. Bloodborne essa série o que é tudo na, desgraçado é da série Souls essa série Souls não sei se estiver oportunidade de jogar até ali se quiser um dia procura aí Dark Souls ou Bloodborne é para passar horas é, né? é para pegar o controle do Play 4 e ter uma, um bom controle para não tacar ele na parede porque, tipo, você lembra aquele jogo que falava que é o Contra? Também parecia que o pessoal falava que era isso. Eu terminei o Contra um. ah, Você tinha perguntado sobre os três jogos mais difíceis e será? Esqueci do Contra. O Contra isso é um deles. É um jogo maldito esse Contra. Aí. Voltou a ter nessa série do Souls aí, do Bloodborne, Dark Souls, essa mesma pegada de ser difícil. E, mano, você morre, você fica bravo, aí quando você morre, você volta. Aí também começou a sair muito jogo, Adriano, não sei se você curte, que é roguelike.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 voltou a ficar famoso, tanto esses Metroidvania quanto os speedruns. E pra quem quem Metroid pra quem não sabe. Lembra? Você falou aí, eu lembrei. quem não é. sabe, é o gênero que junta o Metroid com o Castlevania. Que é você, você tem jogou, todo Leo? aquele cenário. Castlevania, boa, Leo. você lembrou aí? Castlevania. Castlevania. Com... Caraca, Castelvania. É desgraça. Desgraça. Desgraça. Tem uma, você fala de jogos um um um um um ser, A gente vai fazer uma lista aqui oh, e vem assim, Esse que... Castlevania aí, quando você terminava, você podia jogar ele com o Castelo de ponta-cabeça. Você lembra disso, Léo? Não. não, não lembrava, jogar, não. É, você podia jogar ele com, com um cenário invertido de ponta-cabeça. Meu cabeça. Deus, é. Deus do céu! Desgraça assim, Eu... ao não, dobro. Metroidvania <risos> é foda, porque a estratégia do Metroidvania é você ter o mapa totalmente aberto.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 Não. Podia fazer coisa, ninguém achava, cara. E você viu o que vem saindo de futebol de lá pra cá? É né? coisa surreal, mano. Eu acho, que foi, eu acho que é legal o Google Stage, e a Netflix tentarem fazer. Porque assim, oh, se é, ninguém então... tentar, nunca vai ter algo nesse nível. Eu, então, eu acho tenho que tentar vai, né? Mas é, eu acho ainda que a gente tem um chão pra isso ainda. Eu, Mas eu, se eles eu, nunca eu, começarem, Adriano, nunca, é. vai, nunca vai começar. Sim. Então eu achei então, legal sim. eles terem começado, entendeu? Eu achei ótimo, eu achei ótimo. Mas tem Mas mesmo. eu acho que...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 Para que seja rápido a conexão e você processar tudo nos servidores. Até é, você tem razão. A Acho Google que era isso. Quem assinou da Google o experimento aí, né, que eles fizeram do State, recebia um controle e uma. O controle ele conseguia um controle ter um. Ele não recebia um. Esquema direto. Um USB, era um controle? Alguma coisa para você colocar no hardware ou não? Ou é só não, o controle, não, era só não o lembro. controle, só que o controle, o controle? tem uma conexão diretamente com o servidor. Então ele diminuiu o delay.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 Sim, é uma tendência, talvez, do mercado no futuro mudar para os consoles, ou até computadores, PC, a gente não está mais comprando placa de vídeo, placa processador potente, sim, essas coisas aí, porque vai ser tudo na nuvem em si o processamento. Então, acho do caralho, acho muito legal a Netflix, a Google, ter começado isso. Porque, mano, logo, logo vocês vão ver, os caras vão lançar coisa mas aí. A pode... ideia é boa, mas ela tem... a gente tem que ver na prática isso, tem que ver funcionando para é, saber como... Exatamente, que... por isso... Por isso que eu acho que ele é muito experimental. Mas, se assim, a Google, galera, os caras vão dominar o mundo, viu? Fiquem... Ouçam o que eu tô falando. Eles não dão ponto fora da curva. É, o Stadia, assim, eles já aprenderam no ano passado com erros. Eles não lançariam o Stadia para ser um fiasco. O Stadia, na minha opinião, foi uma puta prova de conceito. Eles validaram alguma, né, alguma coisa que eles vão lançar aí a médio prazo é. que vai acabar com essas coisas todas. E eu lembro que eu acho que eles até estão juntando com a Microsoft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 Esse de é. é da hora, o né? Resident Evil 4 é muito é difícil pra caralho. É o mais moderno, que, é o mais moderno que eu, que eu jogo, tá ligado? Mas é legal não, é esse Resident Evil 4. 4. Eu o jogo de, da... de hoje, pra mim, não, não, não me chama a atenção. O negócio de Fortnite, Free Fire, não me chama também atenção. também não gosto, não, viu? Pode falar a verdade. Mim, é né? outra é pegada, faz. outra pegada. Mas qual pegada. console, Leandro, que é esse? O no Play 2. Esse jogo. Ah, no Play 2? O... É, na verdade, ele foi. Ele lançou pra um o GameCube, né?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 Ah, tem, tem, eu gosto muito do Top Gear, do Super Nintendo. Top Gear é bom demais, cara. Porque, cara, a gente falou muito de videogame aqui, mas não chegou a falar das trilhas sonoras dos jogos, Ah, legal, cara, boa! Marca demais, eu ligo o Top Gear aqui, naquela música da introdução dele, bate um... A hora mesmo, pode crer, mano. É bom demais, ouvir as trilhas sonoras, muita trilha sonora de jogo, né, meu? Top é legal, mano.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 Locadora eu também. É saudoso isso, né, cara? É bom, não sei. Pode falar que é saudosismo, o que for, mas é, é gostoso, cara. Eu vou fazer o quê? É, é, o é gostoso. Mas, velho, a gente infância, é um da nossa infância. Da nossa vida, né? né, cara? Fala é. aí, o Adriano. Você nunca pagou uma hora pra jogar na locadora? Nossa, cara. Ué, várias horas <risos> eu enchi o saco da minha mãe para pegar dinheiro e lá pra ir na não ia lá para ficar olhando, né? meu? Nossa, eu ia várias é. vezes aí. Tinha um amigo eu nosso mais que ele olhava abriu... eu te jogava lá. de acordo com o Adriano Bom, e com o André, que eles não têm dinheiro eles só ficava olhando. Não, cara, eu antes de comprar o videogame eu ficava só lá serrando. Um amigo nosso abriu uma locadora lá, o Júnior lá, cara, é e ele. E ele botou lá uns Playstation lá, né, cara? E ele alugava lá, né, por hora lá. Era por cada meia hora. E aí você botava lá e jogava. Nossa, cara, aquilo. Aquele cara fez dinheiro ali naquela locadora, cara. Mas o negócio. Essa é loucura, né, cara? Alugar videogame, é, coisa olha que doida, quem né? Viveu. Olha o que a gente já viveu, né? Olha, eu é, chegava lá, alugar... é que eu cheguei nessa época que era os Nintendo 64 e os Playstation, na mesma, mas era o mesmo esquema. Chegava lá, joguei muito Zelda, assim. Ah, vou pega aí, pega uma hora aí, botava lá Zelda no PA4, o jogando uma hora de Zelda, puta, acabou a minha uma hora, mas eu tava indo mover aqui. Zelda, cara, que jogo maravilhoso. E a gente já Você fez falou, Zelda no PA4. Zelda, cara, a gente não falou de Zelda, cara, bom, nossa, que Zelda, maravilha. Zelda todos foram bons, todos que eu vi, todos que eu joguei, sempre foram legais, desde o... Eles eu não cheguei a jogar muito. o do Nintendinho, aquele que é o do Nintendinho, eu joguei pouquíssimo.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 Eu nunca vi Eu, ele. É igual é igual o diploma é do, do Ita do André, você nunca viu. É, ele. é uma lenda. É igual. <risos> Eu tu lembro velho. que ah, na época a gente ainda não tinha um videogame, a gente ia pra lá e ele tinha um Super Nintendo e ele tinha um o F0. Lembro desse jogo? F0, puta jogaça mesmo. O não rapaz, qual é? que é do canal? É Esqueci o nome a dele, Léo. cara ficava fissurado nesse ele jogo. Ele é amigo seu, um rapaz que, que ele postou esses dias o F0. Que ele também posta jogo. Eu esqueci o nome dele. Super agora gente não sei, boa. Tem um monte de gente lá que posta, cara. Tem eu um vejo, mundo, deixa eu ver um se mundo, eu acho. Foi o um Mundo 8-bits? Eu acho que é, cara. Puta, o cara é uma gente boa. Tem um monte de gente que gosta. E é a ver o F-Zero. Cara, o f 0 é muito bom, né, cara? Nossa, não, cara. cara. Você lembrou agora, verdade. Jogaço, mano. f 0 Eu jogava Mario e f 0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 Bom demais. É, cara. Nossa senhora. o Marcelo ficava olhando o Carlinhos jogando e ficava babando lá. Porque ele ficava uma hora jogando, né? Porque o um desgraçado não morria, não passava a fase. E a gente não jogava, ficava cinco minutos e já passava o controle pra ele de novo. Nossa, como... <risos> esse cara é uma lenda, viu? Ele existe ainda, galera? Né? Claro, pô. Existe. Não, pergunta é ele, é, ele é da idade do. Ah, ele é da tua idade, né? Tua idade do Marcelo. Perguntar agora é a, é de, de, a gente falou de jogos caros que era na comprar cartucho na época, né, O que, que vocês acharam aí do cartucho do Super Mario 64 vendido a 1 milhão e 560 ah, dólares? Você viu isso, cara? Tem, é, lá, tem, tem louco que louco, louco retarda pra tudo, né? Tem louco pra é, tudo. Sério, mano. eu falo, porra. Será que o cara é, é, abriu o. Ou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 Isso aí tá esperto, é. é. fica Quem, quem ganhou dinheiro é os caras que são espertos, são, são da bolsa, filho. Você que tá comprando criptomoeda achando que vai ficar rico, é a mesma coisa que a gente já falou. Não é com mil reais que você vai ficar rico, não, filho. O é, dinheiro é o Elon Musk que vai lá e faz o tiro. Vai, é, o Elon Musk que eu falar, né? Um o negócio é o pau, aí ele vende todas as criptomoedas. dele é, é, tipo isso. Cara entra no fim da festa lá e se fode. Tipo isso, mano. É muito engraçado. Ô, então, assim, ô. tem para pra tudo. Ô, Leandro, a gente acabou nem perguntando você trabalha com o quê, Léo? Cara, né? Nesse momento eu tô, tô desempregado nesse momento. Ô, de gente, você, você, que profissão que você. Que, que, eu que você faz? cara, eu trabalhei muito na minha vida como auxiliar de produção, né, mas de diversas áreas. Já trabalhei em metalúrgica, produtos de higiene, limpeza. Aí, ó, para quem, se você é dono de empresa aí, ó, conheceu o Léo aqui, ó, dá uma oportunidade, o cara é gente Exatamente. boa, joga videogame. É um Apesar, cara. cara... Eu, é um cara lógico, viu? Porque se ele gosta de game, ele é um cara lógico. Eu trabalhei com tudo isso aí, mas eu cheguei a cursar superior em recursos humanos, né? Só que, então. infelizmente, infelizmente, eu não consegui ir na área. Caramba! Pô, Léo, então, ó, vamos, vamos, vamos fazer aí uma força aí para ver se a gente consegue aí recolocar o Léo aí. Quem tá assistindo, ajuda a gente aí, ó. Vamos Boa. ver se dá certo, hein? Beleza, Léo? De onde que você é mesmo, Léo? Você falou a cidade? Só hoje, hoje, eu tô, hoje eu tô morando em Salto de Pirapora, um, vizinho, um município vizinho de Sorocaba, mas eu sou natural de Itacoaxetuba. aí, mano. Ah, pessoal, vamos ajudar aí, hein? Vamos fazer uma força aí. E, cê... e se precisar vir... Pode Pô, falar, tá, né? E você é você tá formado em RH. Você curte? Você voltaria aí a, a, a... Não que você já trabalhou, mas a, a entrar nessa área de RH ou para você é ainda muito mais um, um sonho. É que, não, é que é, a oportunidade nessa área é difícil, né, que eu cursei esse, esse superior, eu já tava com 35 anos, né, porque uhum. nunca tive uma experiência na área, então há uma resistência das empresas em contratar pessoas assim, né, com, com essa idade sem experiência, para é. esse tipo de área. Recursos humanos é uma, é uma área que você tem que entrar cedo, se você não entrar lá no, nos 20 anos, entrar agora é bem difícil, mas o Superior de Recursos Humanos, ele permite você até, é, exercer outros tipos de funções administrativas, sim, né? Sim, sim. É legal, só pra ver se... Então você curte mesmo, depois você pode estudar depois de mais velho, você curte pra caramba. Pô, legal, velho. A gente tá falando num dos episódios, né, Adriano, que o mercado tem mudado. O Adriano mesmo, quantos anos, Adriano? 42? 43. 43. 43, <risos> eu que entrevistei o Adriano para contratar ele, a, até tem um cara da nossa equipe que tem 50 anos, então tem mudado muito aí cara vamos vamos ver aí se a gente consegue eu vou, esse eu vou, vídeo eu chegar das pessoas boa. aí ia ser legal porque tem muita empresa que tá ligando foda as pessoas aí agora de idade viu ia ser legal é, é bom. seria bom né uhum. é cara eu eu particularmente vejo uma mudança com relação a isso viu eu acho que houve um momento alguns anos atrás aí tô falando de coisa de sei lá sete oito anos atrás 10 até aí, o pessoal estava muito buscando os mais jovens, essa coisa, e isso mudou agora, porque uh, precisa ter a mistura, né, uh, o pessoal que vem mais novo com aquela, aquela energia, né, de, de inovação, não que a gente não tenha, mas é, a experiência conta também, né, então, é, essa mescla, eu acho que os dois mundos trabalhando junto fazem uma diferença boa, né, no meu ponto de vista, né. Sim, é. tá certo, é verdade. Ah, é, se você é RH, tem uma empresa de games que quer um headhunter para sua empresa, aí ó, aproveita. Ô, Léo já pensou é Você vai trabalhar aqui. junto útil, agradável numa empresa de games, se a gente consegue aí ó. Seria fantástico, meu. Seria fantástico. Hein? Nossa, ah. cara, vamos, vamos fazer uma força aí. Já pensou, legal. Léo, o Léo headhunter dos novos profissionais de games aí de empresas? Puta, cara. Ó? Ah, isso aí não custa nada, né? É, é de é graça, aí. né? Não paga nada. Eu não custa nada. Bom, eu e acho não. que deu, né? Deu bastante. Deixa falar uma, uma hora e meia aqui já, galerinha. E é. na finalizar aí, André? Vamos lá. Gostou, Léo? Mano, Fazer... adorei. Fantástico vocês aí. Parabéns pelo, pelo trabalho. Que... Fala pra caramba, né? A gente, né? <risos> a gente, né, Adriano? Ah, é, o é. Um episódio essa, de um. Né? Esse aqui, e o Adriano é, entrou no, entrou é, no é, pique não, aqui. Depende, depende muito do assunto, né, meu? Não, é só, no né? pique aqui. Caraca, Adriano. Falei pra caraca. Falou, filho. hoje, Adriano. Essa vez foi o Adriano, eu não fui eu. É, minha área, né, meu? Legal. É meu hobby, cara. É eu lugar. falei, eu achei que eu joguei videogame. Ih, <risos> de... <Aí>, filhão, <risos> hum, você, não tá... você é tipo iceberg, só a pontinha lá. Só a pontinha. Boa! boa. Né? É, como é que a gente vai fechamento mesmo? Só faz o agradecimento e aí... Bom pessoal, então estamos terminando aqui mais um episódio do podcast, queria agradecer aí o Adriano, o Elcio, principalmente o Leandro, nosso convidado. Leandro, fica à vontade aí para divulgar suas redes sociais e dar o último recado aí para pessoal. Bom cara, quero agradecer o convite de vocês, né? foi um prazer enorme estar aqui com vocês participando, o papo foi muito gostoso, muito legal. E eu quero falar aqui para o pessoal, é só é, é, é, divulgar minha rede social, né, Le, é Leandro Léo Alcântara, o do YouTube, e no Instagram, o prefiro no Instagram é relembrando.games, tá, porque tem, tem, um, tem uma outra pessoa usando o mesmo nome, só que ele usa o um underline, né, então, então não é isso, então o meu é, é relembrando.games, Ponto games, games. É ponto... E, ó, eu sou seguidor aí do Leandro. Eu gosto pra caramba. Todo dia tem coisa nova lá. Pessoal, segue que é bom, viu? Pode seguir, boa, muito bom. E aí, prazer em conhecê-lo aí, Léo. Tipo, o papo foi bem legal. aí acho que dá para chamar outros papos. A gente tinha que fazer, sabe o que vou até brincar? Vamos chamar um dia para fazer uma Live de jogos. aí o Léo jogando com nós vendo, fazendo um react, ia ser legal. É da hora, hein? E também ia ser legal, Adriano, deixa eu apresentar o Renan pro Léo. O Verdade, Renan é um cara, cara que trabalha com a gente, Léo. Ele faz streaming, streaming de desafios daquelas telas customizadas do Mario. Então ele é especialista em ficar jogando aquelas telas do Mario hiper difíceis e joga é isso, de bom, competição. Tá, com a tela do Mario lá que é. Ah, de passar, já vi essas ele, coisas. Né? Ele, ele, ele não monta, eu acho, ele pega as, as prontas e o, o hobby dele é ele gosta de ficar ah, passando. Ele então... só monta para ele jogar e desafiar, né? É isso aí. Então, cara, prazer aí ter conversado com você. Foi muito legal hoje o assunto aí. E galera, gostou? A gente brinca, né? Gostou? Comenta, não gostou? Também comenta que se não gostou, nós chama você aí. É, e é nóis, e deixa o like aí. Quem quiser continuar acompanhando os nossos vídeos, sempre se inscrevam aí, porque. Da vez que a gente lança vídeo novo, vocês recebem. E é isso aí. Adriano? Muito obrigado, Léo. É, agradeço aí a participação. É, é uma área que eu gosto muito, né? É um hobby pra mim. Eu amo muito. nem dá pra perceber. Nem deu pra é, ver que você que gosta. Quem acompanhou a gente aí até o final <risos> viu que é de família, de sangue. A minha mãe é, me passou isso e eu. As minhas filhas já têm os controles delas aí. Daqui a pouco elas estão jogando comigo. <risos> Sei, você viu, Léo? Eu tenho filhas, tenho, uma, tenho gêmeas, né? De dois anos e meio. E, e elas. Apesar de semana passada, eu acho que eu contei pro, pro Elcio, vou contar essa última aqui, gente. A, a gente foi na. Eu fui na feira, trouxe um pastelzinho, elas gostam aquele pastelzinho de, de vento, sabe? Aquele mini pastelzinho a, de vento. É, de vento, sabe? Aquele não tem recheio. E aí eu, eu dei pra elas e vim pra, pra, pra cozinha, cara. E aí, a minha esposa entrou na sala e falou assim: Natalinha, o que, que você tá fazendo? E eu corri pra sala. Eu, eu cheguei lá, a Natalinha tava enfiando pastel dentro do meu PlayStation 5. Então, assim, cara. O Adriano quase, quase infartou. Eu quase infartei, cara. Fiquei a tarde inteira lá com o palitinho aí, tirando pastel de tempo. Mas tá funcionando, gente, fica tranquilo. Mas é uma coisa que eu o gosto que muito. O PS5 passa bem. Passa bem. Aí, o Adriano, ele falou que ele tinha duas meninas gêmeas, né? É. Não tem mais, eu só tenho uma filha agora. Ah, não. Uma. não, pelo amor de Deus. É brincadeira, de novo, bem, né? Brincadeira. eu já com uma filha, meu pagou... PS5 passa bem. Isso porque você pagou mais barato no PS5. Se eu tivesse pagado o valor integral dele. Não, nem me fale, cara. E o meu, meu Playstation 5 Ai. faz pastel também, tá? Agora então... faz. Então... Ah, isso aí. Mas, então, cara. Obrigado, cara. Muito, Muito obrigado bom, mesmo. Obrigado. Obrigado. Tá, foi um prazer, obrigado. viu? Valeu, Valeu tchau, tchau.